Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos viajar pela Terra-média pela mão de John Howe, pois iremos fazer a resenha do livro A Middle-earth Traveler, um viajante da Terra-média.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 Vamos falar de John Howe. John Howe pertence àquilo que nós chamamos o grande trio de artistas da obra de Tolkien. Alan Lee, John Howe e Ted Nasmith. John Howe tem uma carreira de décadas a ilustrar a obra de Tolkien. Temos vários livros com artes de John Howe, como por exemplo os volumes do History of Middle Earth, as edições de paperback, que são todos com capa de John Howe, assim também como calendários e temos também livros da sua autoria. Um desses livros é então este aqui que é A Earth Traveler, ou seja, um viajante da Terra-média. Este livro saiu em 2018 pela HarperCollins Publishers. Nós já temos aqui uma playlist dedicada a John Howe com a sua biografia, com vários vídeos sobre as suas artes. Artes do Silmarillion, Senhor dos Anéis, Hobbit. Temos também a resenha dos Unfinished Tales que é ilustrada tanto por ele como também por Alan Lee e Ted Naismith, E também temos a resenha deste livrinho aqui, que é o Myth and Magic. Este é também um livro de John Howe, mas não é exclusivo do Senhor dos Anéis, ou da obra de Tolkien. Este livro é de 2001, e foi uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui no TT, e ele basicamente resume a carreira de John Howe. Se quiserem conhecer mais sobre a carreira de John Howe para além da Terra-média, este é um livro ideal. Este livro é então o seu novo livro, que é de 2018, e ele tem o subtítulo Sketches from Bag End to Mordor. E, através deste livro, o John Howe quer que nós viajemos com ele pela Terra-média. Não só visitarmos aqueles lugares que já são conhecidos uh, do leitor, os locais principais dos eventos do Senhor dos Anéis, do Hobbit, do Silmarillion, mas ele também nos quer levar a visitar o que está por trás da colina e o que está para além do horizonte. Na sinopse do livro, é-nos dito que iremos explorar batalhas das eras passadas que na altura do Senhor dos Anéis eram apenas mitos e também iremos explorar reinos perdidos e mitos antigos. O livro ele é maioritariamente composto por bossos, Temos artes conceituais, temos artes antigas e artes que são exclusivas aqui para este livro. Ao contrário deste livro aqui que, tem, que contém grandes ilustrações, ilustrações bem coloridas com bastantes detalhes, este livro é maioritariamente composto por esboços. Daí se chamar Sketches from Bag to Mordor. Ou seja, esboços desde bolsão, desde uh, fundo do saco até Mordor. Então, é um livro de esboços. Como podem ver, a maior parte das ilustra ilustrações são ilustrações a lápis, assim, em, em carvão. Temos, é claro, algumas a cor. Mas, 90% são esboços. E já que o livro se chama A Middle Earth Traveler, um viajante da Terra-média... Este livro é como se fosse um jornal de viagem de alguém que está a viajar, a percorrer toda a Terra-média. Ou seja, não temos aquelas artes perfeitas, cheias de cor, artes que requerem muito tempo, mas sim uh, artes mais rápidas, que são feitas, lá está, num pequeno caderno de viagem. Então, eu acho que é um conceito bastante interessante. Vocês aqui neste livro irão encontrar muitas artes que nos remetem, lá está, aos filmes de Peter Jackson, e até mesmo aquilo que temos agora em Rings of Power, porque, como vocês sabem, o John Howe tam também trabalhou como artista conceptual em Rings of Power, em Os Anéis de Poder. Eu encontrei este livro à venda na Amazon do Brasil. É um preço um pouco elevado, mas é um livro importado e estava com portos grátis para quem tem o Prime. Então eu vou deixar aqui em baixo o link na descrição para quem quiser adquirir. -lhe. Agora, sem mais demoras, vamos aproximar a câmera para explorarmos tudo o que este livro nos tem para oferecer. Agora sim, já estamos aqui com o nosso livro mais de perto e vamos ver todos os detalhes. Então, o livro, como a maioria dos livros da HarperCollins, a edição de capa dura é com Dust Jacket. E esta Dust Jacket, como vocês podem ver, está bastante destruída. Isto porque eu comprei-o na Amazon a um preço muito, muito bom. Ele dizia que estava usado, mas que o livro em si estava em boas condições. Ele estava, penso, que a metade do preço mesmo. Então, eu não hesitei e comprei. Uh, o livro em si, ele está em perfeitas condições mesmo. Mas a Dust Jacket está bem destruída. E depois tem aqui estes três autocolantes da, da Amazon. Mas, pessoal, eu não me importo porque o livro em si está ótimo. E uma Dust Jacket é sempre uma Dust Jacket. O livro tem, assim, esta arte do Gandalf, aqui. E temos em Hot Stamping, alto relevo. Uh, a Middle Earth Traveler, um viajante da Terra Média, sketches from Bag End to Mordor, esboços desde Bolsão fundo do saco até Mordor. E depois temos aqui então assim uma moldura também em hot stamping e depois o nome do John Howe como ele o assina, assim em branco. Aqui temos o símbolo da Harper Collins, o título do livro e o monograma de Tolkien, como já é padrão também nas edições e aqui o nome do autor. E aqui temos a continuação da imagem. Nas orelhas, aqui deste lado temos um pequeno resumo, uma pequena sinopse do livro, aqui como ilustração, o preço em libras e em dólar canadiano, e aqui uma pequena biografia do jornal com uma foto e o Golon Retirando então a das Shecky, e pondo para o lado, não precisamos dela, temos assim a capa do livro que é igual à Dust Jacket, só que não tem a inscrição. Como nós temos, por exemplo, no volume único brasileiro, como vocês podem ver, no volume único brasileiro do Senhor Anéis, de Alan Lee, ele não tem uma Dust Jacket, tem uma Slipcase, slip mas quando retiramos a Slipcase fica também apenas a arte do, do livro, sem o título e sem nenhuma informação, exceto que este aqui ainda tem a informação na lombada. A capa também é soft touch, assim como esta edição aqui do Alan Lee, assim é um toque meio aveludado. Mas as brasileiras são mais avuladas ainda. É suave, mas este é muito mais suave. Antes de pormos de lado o Alan Lee, este livro ele é do mesmo tamanho que estes sketchbooks aqui do Alan Lee, que temos do Hobbit e do Senhor dos Anéis, que em breve também teremos aqui a resenha. Eles são do mesmo tamanho, também da jacket com... e capa dura, se bem que este não é tão suave, o... Aqui a capa, não é tão rodada o toque. E só para, para comparar o tamanho do livro com as edições de capa dura da HarperCollins, os livros de Tolkien, o livro é um pouquinho maior, tanto em altura como em largura. Agora sim, chega de Edmund Lee, vamos continuar aqui com o nosso John Howe. Como podem ver, a imagem aqui também sustenta para a quarta capa. E a lombada. Aqui já não é hot stamping, não tem qualquer relevo. Ao abrir o livro... Temos então aqui a folha de guarda, que é assim neste verde meio-meio acinzentado. E depois temos o padrão que é papel couché, mas é um papel couché assim com muito pouco brilho. Não é aquele brilho que rebate mesmo a luz assim e fica desconfortável. Temos então aqui o frontispício, temos aqui a ficha técnica, o índice com todos os capítulos e depois uma introdução. Aqui na introdução o John Howe começa por falar na importância dos mapas na obra de Tolkien. E aqui ele cita quatro níveis para ele imaginar a sua Terra-média, para ele criar a sua Terra-média. O primeiro são as histórias em si, depois as descrições e os detalhes presentes nas histórias, e os lugares e os eventos que inspiraram o um autor, ou seja, os lugares e eventos de, do mundo primário que inspiraram Tolkien. E depois as localizações da Nova Zelândia, onde foram feitos os, uh, as duas trilogias de filmes do Peter Jackson. Ele diz aqui também que foi fantástico para ele poder dar vida à Terra-média. Continuando então, temos aqui o prólogo de Making of Middle Earth onde se fala sobre luz e música. O livro tem assim algumas ilustrações a cores, mas a maior parte das ilustrações são os boços. Temos aqui as duas lâmpadas... No TT News de Novembro, eu falei sobre o facto de na Nova Zelândia, no Hobbiton Movie 7, estarem a ser construídos os interiores do, das tocas Hobbit, porque elas basicamente são só a fachada por fora, e agora sim, eles estão a trabalhar no interior das tocas para poderem ser visitados. E esta arte aqui está nessa notícia no site oficial do Hobbiton Movie 7. Então, lá está, o John Howe continua a inspirar a Terra Média de Peter Jackson. Como podem ver, o livro tem sempre assim pequenos textos que falam sobre a inspiração do jornal para criar as suas, as suas artes e tem assim várias ilustrações a preto e branco. E temos aqui o Tom Bombadil. E vocês conhecem este cidadão? É o Peter Jackson. É o Peter Jackson. Então não, o Tom Bombadil não é o Jack Black. É sim o Peter Jackson e nós exigimos as cenas cortadas disto, por favor. Eu achei engraçado e ele combina perfeitamente com o Tom Bombadil. Então temos aqui também a Goldberry. E temos já mais um capítulo. O Radagast. Temos aqui esta arte. Onde está? Dos Feiticeiros. Dos Istari. Exato. Esta arte aqui. Do Chico Istari. A chegar ao mesmo tempo. Ok, Como se eles tivessem chegado ao mesmo tempo à Terra-média. Mas eu adoro esta, esta arte. Acho que está incrível. Aqui temos o... o Gandalf ou o Saruman. E depois aqui os outros os outros magos. Eu acho que está, está linda. E depois temos aqui uma frase semelhante àquela do Not All Those Who Under Are Lost, mas Not All Who Under Are Lost e tem a ver também com os, com os magos ensino, é porque eles também vagueiam muito e percorrem a Terra Média e podem não estar perdidos, o que é o caso dos Magos Azuis, não é? Nós sabemos que eles vagaram para muito longe, mas será que cumpriram ou não a sua missão? fica o questionamento, não é? Aqui temos assim, também estas páginas assim, mais amareladas, como se fosse um papel mais antigo. Ficam muito bonitas. Temos aqui o Saruman. Taniquetil. Esta arte aqui está lindíssima. É uma recriação daquela arte do Tolkien, da Taniquetil. que é? da... Temos na capa do Simarilino Brasileira. Está lindíssima. aqui, vocês lembram-se daquele trailer promocional da, da Amazon do Prime Video, de Rings of Power em que o trailer se chama The World Needs More Elf Fans o mundo precisa de mais fãs de elfos, onde nós vemos um mini arundinho, um pequeno menino, em que ele começa a ler Os Senhor dos Anéis e depois compra cosplay de elfos quando o menino está na cama a ler à noite ele está debaixo dos lençóis e nos lençóis aparece esta ilustração inclusive é na parede do quarto do menino temos um póster com esta arte também. Então é também mais uma curiosidade aqui do, do livro. Aqui, estas, estes capacetes parecem semelhantes à uh, helmet que nós também falámos no último TT News. A Weta tem uma linha de capacetes, de mini capacetes de, dos filmes do Peter Jackson, não é? E um dos últimos capacetes a ser revelado foi um arte conceptual do capacete do Witch King, que é bem semelhante com estas aqui. Então, isto aqui serão também capacetes para, para outros Nazgûl. Estas artes aqui do Mar de Rundos são um pouco estranhas. Parece assim arte digital. Bem, bem maluca assim, com estas colunas de pedra. Acho muito, acho muito estranho. Não, não gostei desta. Por fim, temos aqui um postscript, um epílogo que se chama In Good Company, em Boa Companhia, onde ele fala também mais sobre trabalhar com o Alan Lee, com o Peter Jackson, fazer parte da equipa de, das trilogias, especialmente do Hobbit. Então, ele encerra assim o livro a falar um pouquinho da sua experiência como artista conceptual. E o livro termina assim. É isto. Vamos lá então encerrar também o nosso vídeo. Eu espero, então, que tenham gostado de conhecer aqui este livrinho. Para quem é fã das artes da obra de Tolkien, até mesmo para quem é artista e gosta de estar dentro também da mente dos outros artistas da obra de Tolkien, eu acho que é um livro essencial. É um ótimo complemento à vossa estante e à vossa coleção. E o John Howe está praticamente presente em tudo aquilo que nós temos de Tolkien, sejam os livros, os calendários, os uh, jogos... E depois, é claro, também as adaptações. E aqui, através de todas as artes e também dos textos, ficamos a conhecer mais uh, deste artista e também sentir o amor que ele tem pela obra de Tolkien. E é isto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. E que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um. Obrigada. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais e sigam também o nosso site www.fuckandtalk.com.br Não se esqueçam que também nos podem usar comprando através dos nossos links da Amazon. O link deste livro Ele vai estar aqui em baixo na caixa de descrição e também podem comprar através da nossa página do Submarino. Por hoje ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho.